Ó, vai fazer o seguinte, vai projetar o peitoral à frente, contrair o abdômen, inclinar o tronco. Ambos os braços à frente, dessa forma, vai flexionar, dobrar cotovelo ó, lá em cima. À frente, cotovelo acima. à frente, cotovelo acima, tá ok? Trabalhar e fortalecer costa para ficar numa posição legal. Ah, é isso aí. Vamos trabalhar, puxar essas costas para ficar com postura. Vamos! vamos lá contando em 3 2 1 vamos 1 2 3 feche o cotovelo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, bora, 17, 18, contando, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, olha, olha o preço, olha o braço, olha o braço. Conta, conta. Braço à frente, braço à frente. Isso, vai, puxa. Isso, estica aqui na frente. Isso, puxa. Vambora. Faz sem peso, vai. Isso. 37 38 39 vamos embora 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 continua na posição continua na posição à frente 1 2 3 4 5 Segura só um peso, ficar pesado. Só oito, vai fazendo. Não, não é dobrar, é fazer assim. Ó, daqui. Conta. Ó. Vai. Isso. Tá, tá certo. Bora, dobra mais, desce mais. Isso à frente. Isso, isso. Vai, vai, é assim mesmo, é isso aí, porque tá fortalecendo, vambora, estufa o peito, estufa o peito, estufa o peito, estufa o peito, estufa peito, isso, estufa o peito, isso, vai, vai, é, não, desce mais, desce, desce, vambora, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Todo mundo deitado, sem descansar, vai deitar e vai fazer o exercício conhecido como Superman. É bem tranquilo de se fazer esse daqui, ó. Vai deitar assim. Ok, vai elevar os braços e elevar as pernas. Não é dobrar as pernas, não. Ok, é só tirar e ficar nessa posição. Volta, tirou, ficou nessa posição. Tá ok, vamos lá. Vou fazer a contagem. Quero que segure pelo menos quem é novo um ou dois segundos em cima, quem é mais velho três segundos a quatro segundos em cima. Tá ok, vamos lá. Prepara 3, 2, 1. Vai, um...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 Todo mundo vai pegar a barra, vamos pegar a barra, fazer o seguinte, ainda continua na posição que vocês estão, vai segurar a barra à frente, dessa forma, nas extremidades da barra, deixa eu ficar aqui para vocês visualizarem, extremidade das barra, da barra, tá ok? Bem na extremidade. Vai fazer o seguinte, vai deitar... Assim, vai elevar o peitoral, tracionar a barra em direção ao peito. Põe o pé no chão, pezinho no chão, isso. Volta, puxou, volta, puxou, volta, tá ok? Pegaram? Deixa eu fazer aqui, parece fácil. Vamos lá, deixa eu fazer para esse lado para você ver. Calma, ó, tá aqui, Isso. Aí você vai subir o teu peito, tirar o braço do chão, trazer em direção ao peito e voltar. Não, não pode encostar no chão não, tá ok? Vamos lá, vai. Um, estica. Isso aí. Tem que sentir essa região lombar aqui sendo trabalhada, tá ok? Todo mundo tá sentindo? Então, embora É, então, isso aí vai fortalecer a lombar de vocês. Calma que eu vou começar a contar. Tá? Não, pé não, é só esticou, abaixa o tronco, puxou, levanta o tronco, tá ok? 30, rapidinho, para poder passar rápido. Vamos lá, 3, 2, 1, vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5, esticou, abaixa, 6, 7, 8, 9, 10. 10, aí sobe, entendeu? 11. Isso. 12. 13. 14. 15, sobe. 16, sobe. 17, é isso aí. 18. 19. 20. 21, puxa. 22. 23. 24. 25. 26, 27, 28, 29, 30. Descansa.